Rapaziada, 10 anos de Central, espero que vocês gostem, sejam todos muito bem vindos Que essa batalha seja pesada, violenta e sangrenta Todo mundo com a mão pro alto e grita o seu crânio! DJ saia nós mata ele! Vai caraca! Cadê vocês? Cama pra cima todo mundo e aquela energia positiva bolada! Cadê? Cadê Demorou, eu começo tão satisfação Mas hoje é o MC que vai rodar na minha mão Como se fosse um peão, sabe seu vacilão Você não entende o que é o um bike e essa questão Você até aqui pode ser o um cacique Mas uma coisa eu tenho que te explicar Pois eu venho da era do apocalipto é tipo índio, garra de jaguar, é muito diferente do que você pensa, o seu pensamento de uma forma extensa, rimar com esse MC aqui nunca compensa, tipo você nasce a uma cabeça numa prensa, como se fosse o um prensado, estando compensado, esse MC hoje vai ser aniquilado. Oh. Primeiro round foi pra conta, cacique na voz violentamente, vai que vai, matar ele, mata ele. Tá ligado que agora nós mantemos já o um bombi Você demorou pra chegar, mas não demora pra sair Só pra você entender, agora eu vou falar Eu sou cacique, agora você quer vir me copiar? Você pode ser quem quiser, ou seu escuto, Porque você sempre chega citando o nome dos outros Vai vendo então, moleque, eu falo aqui pra tu Nunca viu uma rima ganhar grito citando o nome do Gu Só pra você pegar Sempre rimando, citando referência Agora vai entendendo Aqui eu sou escuto, você nunca vai ser nada Se só com o um pau dos outros Eita Volta no segundo round, terminou Volta sem demora, DJ Não deixa a peteca cair, meu mano Mata ele oh, oh, oh, oh, oh. Mas o que vocês querem ver? E o que vocês vão ver? E o que vocês vão ver? Cê fala que é de prensado, tá errado aliado Até porque nessa cena você é só copiado Pra você pegar, aqui na moral Cê é prensado, correto, cacique, assim, é mais natural Só pra você entender, e mano de igual pra igual Fazendo um freestyle em cima do instrumental Até porque vai vendo que eu mando tudo bem Eu não vou te atacar direito, eu não sou mais que ninguém Só pra você entender, qual que é de errado é diferente do cê, não vim pra ser melhor, só vim pra ser só mais um que faz o rap aqui na minha cidade que manda com os passos até na comunidade Até porque vai vendo que rima boa eu crio Se você quer ganhar, ganhe, seletivando é meu objetivo É, é. tem resposta do outro lado, 30 segundos para agul violentamente Mata ele, vai! <risos> mata ele e mata Objetivo, mas aqui é o seu velório. sua seletiva é direto pro purgatório Essa é a diferença entre a gente verdadeiro, demorei pra chegar, os últimos serão o primeiro Então fica na sua, aí cê fica quieto, independente disso Aqui no dialeto, você não quer ser o melhor, aqui no frio você age como se uma lenda não pudesse existir É tipo o oh. J-Cole, então cê desenrole nessa fita parceiro Agora! Cê sabe mano, que vem aqui tipo o O Óculos vermelho não tem visão, a mira laser Essa é a diferença, entendi infeliz o Óculos de raio X igual todo mundo odeia o Chris É isso primeiro voto, primeiro voto do leite em 3, 2, 1 1 a 0, Gu Voto de vocês, certo? Pela ordem de rima, barulho para cacique Uou! Barulho para a Gu! 2 x 0, o Gugu está na próxima fase, faz barulho, família! Uou! Uou! Xiii, parece que você está dormindo! Corta! <risos>